E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. Você está a par de todas as mudanças e regras alteradas do mercado livre desse ano de 2019? Então fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas mudanças. Bom, antes da gente começar a falar das mudanças, como sempre, tá certo? Vou pedir aqui para você, se você gostar no final, dê o seu like aqui. E lembre-se que o like é para mim e não para as mudanças, tá certo? Eu também não gosto e não concordo com várias, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também se inscreva no canal, certo? Para que você seja avisado quando eu postar um novo conteúdo e esses conteúdos saem com bastante frequência para você, tá certo? Então, vamos lá agora, tá? O Mercado Livre tem mudado muitas regras, como é de costume, né? mas an nos anos anteriores eles mudavam tudo muito para o final do ano. Né? Então, normalmente era outubro, a gente tinha uma pancada de mudanças. Esse ano foi um ano tanto quanto atípico dessas mudanças, eles começaram a mudar com muita frequência. Eu acredito que é pela, pela própria mudança de mercado, né? pela própria alteração que eles têm hoje em concorrentes, como marketplaces, e o próprio mercado evoluindo, o próprio mercado mudando, e isso tem feito com que eles mudem com mais frequência as regras, tá certo? Então o que aconteceu no decorrer desse ano, né? Vamos começar primeiro pela mudança das imagens, então as imagens agora, o Mercado Livre tem pedido para que as imagens, fundo branco já era uma pedida do ano passado, né? Mas ele tem pedido para que você tenha imagens com 1.200 por 900 pixels, a justificativa é que no zoom, essa imagem fica melhor e etc. Então o que nós temos feito quando, quando se diz respeito à foto? Eu tenho alterado o tamanho dessas fotos, normalmente as nossas fotos tem mil por mil, que são os padrões de todos os marketplaces, mas eu tenho alterado quando ele me informa que eu estou perdendo exposição naquele anúncio devido à foto, tá? E aí eu venho e já altero para o padrão novo, tá certo? Então isso é muito importante, o importante também é que você cuide principalmente dessa questão de fotos e relevância, nos anúncios que são 80% do seu faturamento seguindo a regra do 80 20, não pode estar, tá, tem que estar tá impecável essa condição, tá certo? Uma outra mudança que aconteceu com o Mercado Livre foi a alteração no percentual das reclamações. Então anteriormente a gente podia ter até 5% de reclamação para manter o nosso termômetro no verde, né? E agora caiu para 3% de reclamações que a culpa são, que a culpa é nossa, né? Vamos dizer assim. O grande problema é que, às vezes, os compradores abrem reclamações com motivos como se a culpa fosse nossa, mas os motivos não, a, a culpa não é nossa naquele, naquele caso, tá certo? O que eu tenho feito na minha empresa é acompanhado de perto todas as reclamações de uma planilha e, ao mesmo tempo, todos os motivos. Por quê? Em caso de a gente estar tá muito próximo ou de prejudicar a nossa reputação, que a gente consiga apontar isso para o Mercado Livre, vir uma notificação extrajudicial, não, não prejudica nenhum dos dois lados, Tá certo, mas que a gente possa falar: olha, isso daqui tá errado, eu não concordo, segue o histórico e ter esse histórico dentro das mensagens e das reclamações é muito importante. Tá certo? Para minimizar isso, a gente tem orientado muitos compradores via telefone. Então, compradores que já querem abrir uma reclamação por algum motivo ou vou ter que abrir um cancelamento, eles são orientados da forma correta a ser feita, quais os motivos que eles têm que apontar e o porquê que eles não podem apontar alguns motivos, como ah, o vendedor ficou sem estoque, ah, o vendedor cancelou a compra, algo desse tipo, porque ah, isso prejudicaria a gente, certo? Então a gente deixa isso bem claro para eles, principalmente quando a culpa não é nossa, tá certo? Então isso é muito importante de ser feito. Uma outra alteração que teve foi na mediação, então reclamação caiu para 3% e a mediação realmente agora é 1% muito forte e você não pode passar de 1% sendo mediado. Então abrir uma reclamação, o comprador ou você, no caso a maioria das vezes é o comprador, pediu para o mercado livre intervir, isso virou uma mediação e aí passa a contar, tá certo? E 1%, entenda-se que 3% a cada 100 vendas você pode ter 3%, e na verdade não pode nem ter três, porque ele não pode passar de três, bater três, né? ele tem que ficar até 2,99. E quando a gente fala de mediação, entenda 1% como a cada 100 vendas, uma, uma mediação. Então tá muito justo isso se a gente não correr com o nosso pós-venda e não ficar em cima realmente com as mensagens automáticas, ficar em cima realmente sendo muito proativo quando o cliente já demonstra que algo está acontecendo ou quando a gente antecipa que algum problema está acontecendo, nós vamos ter problema, tá certo? Então. Um outro ponto aí também entrou agora, o cancelamento, tá certo? O cancelamento a gente também não pode ter mais do que 3%, antes ele era 5% e antes ele não estava impactando na reputação, então você podia ter 10% ali, eu não sei se 10%, mas você podia ter acima de 5, 5.9, 6% e ele não impactava na sua reputação, agora ele caiu para 3% e sim, ele está impactando, na, na nossa reputação. E aí o cancelamento tem a mesma questão da reclamação. Muitas vezes os cancelamentos são feitos com motivos como se nós tivéssemos a culpa e ele não é. Então o que eu recomendo é que você cuide muito próximo os motivos de cancelamento, principalmente se isso é uma constância e uma frequência dentro do seu negócio. Tá certo? Então tem que ficar esperto com isso. A gente tem que cortar produtos problemas porque isso aí realmente está complicado demais o nosso negócio, tá certo? Um outro ponto que foi alterado foi... Ah, o tempo de envio, né? Ali é o percentual que a gente pode enviar acima de 24 horas após a compra ser aprovada. Antigamente isso daí era de 20%, caiu para 15%, você cai para o amarelo. E se você passar de 20%, você já cai para o laranja, tá certo? Isso daí tem, tem impactado demais também, então temos que ficar esperto com isso. Temos que tirar produtos que puxam essa curva demais a gente não... e nós temos que antecipar, tá certo? O que muita gente desconsidera é que o atraso ele é computado, tá certo? Somente na postagem, então se eu tenho um acumulado de vendas, eu tenho que calcular primeiro antes de postar para verificar o que, que vai acontecer. E aí a gente tem vários pontos, né? Porque eu tenho que calcular o que vai acontecer. Se eu atrasar, eu tenho que calcular ao mesmo tempo que vai acontecer... É, não é atraso, né? Se eu passar de 24 horas e o que eu tenho que calcular é o que vai acontecer se eu cancelar também, porque eu tenho uma taxa de cancelamento. Uma boa notícia nesse cenário é que mais categorias receberam prazo de fabricação, então isso tem sido um benefício para quem realmente precisa de alguns dias de manuseio, e a gente tem usado isso bastante quando é necessário, principalmente em alguns é, clientes, mentorados, consultoria, porque no meu caso acaba sendo muito mais just time, né, o bagulho, Entrou, já sai, já entrou, já sai, entrou, já sai e a gente consegue ser mais ágil nesse, é, nesse sentido ali. Lógico que a gente tem furo de estoque como todo mundo tem, tá? Então essas foram as principais mudanças. Aí aconteceu agora há muito pouco tempo, se você ver, eu pastei dois vídeos sobre o título e aí eu resolvi compilar agora, eu ia fazer mais um para falar mais um pouquinho sobre o título e resolvi falar apenas... É, junto com as outras mudanças, então o título sim, tá certo, o Mercado Livre mudou a regra de título, agora está sendo permitido 120 caracteres, tá certo, neste exato momento que eu tô gravando parece que tem um bug ainda, então no celular ainda está mostrando 60 quando você vai alterar pelo app e está permitindo que você altere mesmo em produtos que tem mais de 20 vendas e no computador você já não consegue mais é alterar, tá certo, o, os anúncios com mais de 20 vendas, os títulos, e ao mesmo tempo você consegue adicionar, sim, em anúncios que tem menos de 20 vendas, é, 120 caracteres. Uma coisa que eu digo sobre os títulos, eu falei isso no alta performance na semana passada, é que, como toda mudança no Mercado Livre, a gente não sabe se ela vai continuar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então foque sempre em ter os seus 60 caracteres muito bem feitos, até porque os 60 caracteres, quando faz um resultado de busca no app do Mercado Livre, aparece em torno de 68 a 70 caracteres, então não adianta você ter as palavras-chave para aquela busca muito importante que estão para o final, mas ela pode ajudar aquilo, né? Então ela pode ficar para o final e um outro motivo que eu deixaria para depois o que, o que você está complementando esse título agora com a possibilidade de ter 120 caracteres é que a gente não sabe se o mercado livre vai voltar atrás dessa regra, eu acredito que não, mas como sempre o Mel é uma caixinha de surpresa ali a gente não sabe o que vai vir é, pela frente, então se o Mel falar agora não vai ser mais 120 nós vamos cortar todos em 60 de novo pelo menos você consegue saber que os seus títulos estão bem feitos. tá? O Mel anunciou também que vai começar a limitar a, as informações nas mensagens, porque muita gente estava levando tráfego no mercado livre para lojas virtuais, muita gente tinha pessoas usando isso de má fé e levando compradores para outros sites, sites com vírus, sites com outras informações, sites fraudulentos, também usando ali como uma isca, né, e ao mesmo tempo o Mercado Livre não tem curtido isso e isso prejudica um pouquinho para ele, ele tem limitado e passou e já informou que vai limitar e, e vamos falar assim, mediar essas mensagens passando num filtro e nem tudo o seu comprador vai receber, tá certo? Agora, o que aparentemente ainda tá sendo enviado e não tá sendo um problema é realmente e-mail de saque, WhatsApp, eu tô no meio do mato, né, então eu vi um barulho e eu olhei pro lado, mas WhatsApp... E, e informações de contato realmente para saque e pós-venda, aparentemente ainda estão sendo enviadas e ainda estão sendo entregues para o nosso cliente. E isso é muito importante porque a gente acabou de falar de todos as, os percentuais que a gente tem, tá certo? Então, fazendo um catadão aqui, o que, que nós tivemos de mudança a gente tem que ficar esperto? Reclamação, cancelamento, mediação, alteração do título, alteração nas mensagens agora, certo? Alteração no prazo de envio. Nesse ano a gente já pode computar, são mais do que seis, mas e, e a alteração da foto. Então a gente já pode computar com certeza mais do que sete mudanças é, dentro do mercado livre. E aqui eu só apenas estou te falando das mudanças, tá certo? Eu vi num vídeo e ficar te falando se eu concordo, se eu não concordo, ou se eu discordo, essa é a regra, tá? Eu falo com pessoas que querem evoluir o seu negócio, então não adianta eu vir aqui e motim e tudo mais, até porque isso não faz sentido quando a gente fala com, com vendedores. Tá? Até porque todo mundo só se mexe e só se une quando isso realmente impacta dentro do bolso. Nós tivemos já exemplos passados disso, tá certo? Então, vamos pra cima, não para, não pare de fazer, não pare de executar, não pare de correr atrás do seu resultado. E lembre-se que enquanto uma pessoa reclama, outra está fazendo, tá certo? Vamos pra cima, um grande abraço para você e até mais!